ao vivo para vocês mais uma vez aqui no arte fora do museu e um aviso última vez que faremos uma live pelo menos última vez até a próxima vez né? é, dentro do Instagram estamos mudando a plataforma aqui para ter uma melhor qualidade de áudio de vídeo então na semana que vem vocês já vão ver isso na prática é, mas é isso para se se bota fora, a gente convidou a nossa amiga Joy Morrison, que vai entrar diretamente de Ribeirão Preto daqui a pouco com a gente, para falar um pouco do trabalho dela. É, me apresentando, Felipe Lavinati, para quem não conhece, para quem nunca me viu, sou apresentadora aqui do Arte Fora do Museu, uma das cabeças aí por trás também do, do, do projeto. É, Para quem não conhece o projeto, são mais de 10 anos já de trabalho de valorização da arte no espaço público e a Joy já está aqui, então sem mais delongas, vamos lá. É... Opa... É... Joy, você consegue mandar um convite para mim? Porque eu não estou conseguindo, acho que você está me vendo aí. Ah, veio aqui a solicitação. Aceitar. vamos lá. E a convidada de hoje, direto de Ribeirão Preto, Joy Morrison. Me ouve, me escuta, me vê. Salve. Tudo bem? <risos> Tudo, bem? Tudo, bem? <risos> Tudo tranquilo. Como é que está aí, Ribeirão? Tá quente. Nossa, Ribeirão Preto é uma cidade muito quente. Nossa, em São, São Paulo tá tão frio hoje que você nem te conto. Então... Não, aqui aqui choveu é, ontem e hoje já deve estar 40 graus, fácil. Caramba, aqui tá 15. Nossa. Você... <risos> Tava 15 <risos> até agora de pouco. Agora, uh, acabo de ver que tá 14 graus e deve diminuir ainda, porque vai chegar na noite. Invejo um pouquinho você agora nesse momento mas tudo bem dentro de casa não, tá, não. Tá, tá mais agradável não faço não fale isso não fale morar em, em Ribeirão Preto <risos> quem mora aqui sofre de verdade é, eu já eu, eu nunca fui para Ribeirão já fui para Rio Preto tal essa, essa área mais quente aí de São Paulo mas Ribeirão mesmo não uhum. mas eu já ouvi falar a fama a fama precede aí a cidade. Mas, Joyce, valeu demais aí por eu ter aceito o convite, para a gente bater esse papo aqui. A gente, enfim, vai se, se seguindo há muito tempo ali nas redes, mas finalmente a gente teve a oportunidade aí de bater um papo na nossa live que eu estava falando antes de você entrar, que é a última uhum. live que faremos no Instagram. Né? A gente está migrando para um outro formato, para ter uma qualidade melhor de áudio e de vídeo. E aí você é o nosso fechando com chave de ouro aqui esse formatinho, mas é, a gente vai pegar esse para quem não não acompanha ainda essa live a gente grava deixa ela gravada sobe ela depois no Facebook, no YouTube e ela também vira um podcast, né? E você pode rever aqui também. É, mas deixa eu te apresentar antes de mais nada. Se eu falar alguma besteira, você me corrija por favor mas Joyce de Souza, também conhecida como Joy Morrison, é artista urbana e fotógrafa, nascida em Sertãozinho, São Paulo, e atualmente mora em Ribeirão Preto. Joy representa em suas pinturas diferentes rostos femininos pelos muros da cidade, com cabelos marcados por cores vivas e intensas. Suas ferramentas de pintura são pincel e rolinho, diferentemente de outros artistas. Né? Normalmente o grafiteiro usa mais é, spray, é, em Ribeirão ela trabalha sozinha, sem participar de nenhum grupo, e já fez obras em outros lugares, como Contagem, Uberaba, Londrina, Belo Horizonte. São Paulo você já tá, Tem trabalho seu aqui? Já, eu já pintei no Arte Cultura na Quebrada, no Graffiti Aham. Queen, na Zona Leste. Ah, que legal. A gente já ama o pessoal do Graffiti Queen aqui. E você Sim. foi professora da arte por mais de 10 anos, mas decidiu parar de lecionar em 2018 para ter mais tempo pintando nas ruas. Também divide a rotina como freelancer de fotografia. Joy, bem-vinda. Falei besteira ou não? Tá, tá tudo certo aí? Não, escondido. não. Só, só, só uma correção aí. É, hoje eu já criei um grupo aqui em Ribeirão Preto, só de mulheres. Ah, um coletivo ótimo. chamado Monas. E... Mas eu comecei mesmo pintando sozinha aqui e aí eu resolvi juntar outras mulheres para pintar comigo. Acho que é só essa per... correção. Felipe. Perfeito. Atualizações, não é nem correção, é atualizações. É, mas Joy, antes de começar, eu vou perguntar como é que você tá, meu. Tá tudo bem aí? Como é que tem sido a pandemia para você? Como é que foi esse passar esse último um ano e meio criando mais dentro de casa do que fora? Então, primeiramente, queria agradecer o convite. Aí, Como você falou, a gente já se segue há um bom tempo. É, acho que a primeira vez que eu comecei a seguir o Arte Fora do Museu foi de um trabalho que, que eu mandei, foi catalogado. É, aí eu vi na televisão, fiquei super feliz que o meu trabalho tinha aparecido né, aí em São Paulo, que era uma mulher com que eu usei uma intervenção a com a máscara. né? Uhum. E, e eu fico feliz que o meu trabalho tenha para pra fora, assim, né? E... Mas então, aqui a pandemia tá... tá... As coisas estão começando a melhorar, eu penso. Eu fiquei muito tempo parada sem pintar. Acho que a maioria dos artistas ficaram... Tiveram que se reinventar enquanto artistas. Comecei a trabalhar com estampa, em camiseta, vendendo canecas. Porque a gente não podia pintar na rua, né? Então a gente teve que se adaptar a essa nova realidade. É, os trabalhos como fotógrafa também, todos foram adiados, então passei por uma dificuldade financeira, bem difícil. E parece que agora as coisas têm melhorado, assim, tá aparecendo bastante trampo. É, os eventos de grafite voltaram, os festivais, tô começando a viajar. Pintei São José dos Campos, mês passado, Uberaba. Então agora, agora é só ir, não tem muito, só ir. Cê, deixa eu te perguntar, você aproveitou esse período aí? A gente falou com bastante gente aqui nessa faz mais de um ano já que a gente está fazendo essas lives uhum. e a gente falou com muita gente que aproveitou esse período meio de reclusão, né, de não poder sair de casa para estudar técnicas, tentar coisas novas. Então eu vi muita gente que nunca tinha feito escultura começar a fazer escultura, trabalhar com outros meios, né, não só o pincel, mas, é, enfim partir para gravuras, várias coisas desse tipo. No seu caso, você acabou utilizando também essa, esse tempo aí para pensar realmente dar um é, alguma coisa que você acrescentasse já no seu repertório? É, tem muita gente que também teve um, um problema de bloqueio, né? Acho que não conseguia também, produzir. Foi algo realidade bastante. que eu falei com vários artistas que eu conversei, porque teve períodos que às vezes eu não conseguia produzir. É, mas eu aproveitei essa pandemia para desenhar, desenhou minha, a minha grande paixão, assim. É, foquei mais em representar mulheres que fossem pessoas reais, porque meu, meu trabalho se baseia no retrato feminino, então é, comecei a perceber que eu tinha que representar pessoas que fizessem parte do meu, do meu universo. Então, eu acho que essa pandemia me ajudou a rever um pouquinho o conceito de, de arte, o que eu estava produzindo, que público que, que eu queria atingir. Foi mais uma reflexão mesmo. Tecnicamente, eu acho que eu continuo fazendo é, a lápis, né? Desenhos a lápis na técnica tradicional e muralismo mesmo. É, deixa eu te perguntar, inclusive... É... É um bate-papo sem ordem cronológica, mas eu já vou partir, já que você falou do, do desenho. Ah, mas eu gosto. Né? Mais um bate-papo. É, melhor, mas mais descontraído. Mas o é, que eu ia te perguntar é como você começou, na verdade, a desenhar. Assim. Isso é uma coisa mais de infância, adolescência. E em que momento você se viu realmente como artista? Meu primeiro desenho profissional que eu falo, é minha mãe viu, né? Eu tinha 14 anos eu desenhei a Pietá, de Michelangelo, no papel... Há Quantos é, anos você 14. tinha? 14. Mas eu era meio doida, assim, eu ficava na biblioteca desenhando estudos de Michelangelo, adorava anatomia, então minha adolescência foi meio fora da curva, assim, sabe? Então, é, eu acho que eu comecei mesmo a me dedicar com arte 17 anos, 18 que aqui, próximo de Ribeirão, tem a cidade de Brodowski, que é onde Portinari nasceu. Então hum. a gente tem essa, essa influência de Portinari aqui na região, né? Aí com 15 anos eu já pintava murais na cidade de Brodowski, participava de coletivos com artistas de 20, 30 anos. Eu tinha 15, então para mim era... eu bebia direto da fonte, sabe? Você Mas... morava em Sertãozinho nessa época ou era... ou era Ribeirão? Sim, era Sertãozinho, que é 20 quilômetros daqui. Na é, uhum. cidade menor Mais industrial, assim E aí eu comecei a, a viajar Assim, Brodowski, minha casa Começava a pintar e, e testar técnicas Participei de exposições com 19, 20 anos é... Só que aí eu, eu lecionei Comecei a trabalhar como educadora e, e parei de pintar paredes Então eu falo assim Até 2015 eu era professora Aí eu voltei a trabalhar com arte 2015 até hoje. E eu o, o que eu ia te perguntar é você lembra da primeira vez que você pintou uma parede assim? 2002, foi 2002. A, primeira, a primeira mural. Meu mural que eu fiz foi um trabalho que eu fiz com cinco artistas. A gente fez uma cena de portinari, crianças brincando, que é o que eu lhe fazia bastante. Mas o meu primeiro experiência com pincéis e murais assim foi em 2002 para mim. A, a influência para além do Portinário na região aí quem é que você via assim como referência? Oh, as pessoas que eu pintava. Meu círculo de arte era muito fechado, muito restrito. É lógico que a gente tinha os livros, de história da arte, é, mas assim a cena do grafite por exemplo eu fui descobrir em 2015. Quando eu comecei a ver a galera de Ribeirão Preto pintando, o Lelin, que é um artista bem conhecido aqui. É, comecei a ver os trabalhos desses artistas, aí eu comecei a, a entender a técnica do spray, experimentei um pouco. Mas eu não gostei muito porque eu gostava do contato com a parede. Esse negócio de você tocar a parede é uma coisa que eu gosto, mas a coisa que você tocar uma folha de papel quando você vai desenhar. É, então eu vejo que, que o contato com as pessoas na rua é, me, fe me fez voltar às origens, sabe? Que eu fiquei muito tempo parada como professora, eu ensinava a arte para as pessoas. E aí eu, cada vez mais, eu me sentia meio que presa. Acho que todo professor é um pouco de artista, né? Ou todo artista é um pouco de professor. Ele quer passar conhecimento, mas ele tem que, algumas vezes, se expressar. E eu estava me sentindo presa em sala de aula. E foi aí que eu desisti, assim, da minha carreira como professora para focar somente no meu trabalho. Mas você lembra a primeira vez que você viu um grafite na cidade? Foi grafite grafite spray, né? Técnica urtrativa. Não, normal, pintura na cidade, né? Você tinha algumas pinturas na cidade, já que você olhava e falava caramba, isso é muito interessante. É, eu queria entender que momento que foi que você... É, se identificou, ah, é... acho que, Entendo a influência ah. do Portinari pela cidade, né? Mas eu queria saber que o, como que a. Porque assim, em São Paulo, é, desculpando muito da ignorância, né? Mas também faz muito tempo, faz 20 anos praticamente, que você começou, né? Então eu queria saber como que era a cena do grafite na, na cidade na época. Né? Então, ah, eu, imagino, e, imagino que hoje tenha muito mais pinturas na cidade, mas como que era há 20 anos Ribeirão Preto? Existiam muitos bombes, né? A galera fazia trabalho sem, sem autorização, eu via letras, mas eu não sabia identificar quem eram as pessoas que produziam. E foi mais ou menos, acho que 2012, que comecei a ter contato direto com o pessoal do grafite, mas eu não, ainda não pintava com eles. Eu via pelas ruas, eles pintando, mas nada muito autorizado. A galera fazia muito em escolas, acho que em São Paulo também acontece muito isso, evento, né, em escolas. Uhum. É, trabalhos voluntários, mas assim, o contato direto com o grafite eu tive, eu falo que foi em 2015, quando eu fui convidada a participar de um evento numa escola, que a galera via meu trabalho de desenho, falou assim, ó, oh, vem pintar com a gente, tal. Eu acho que em 2015 que eu tive um contato maior com a galera do grafite. E como que é ser uma loba solitária no meio? Porque normalmente essa galera trabalha em crios, assim, né, tem, tem grupos... Sim. É, como que é lidar sozinha assim na né, toda essa cena Pra mim foi bom é, eu penso que eu tive um contato com a galera de Ribeirão que me ajudou muito no começo eles me, me acolheram assim no sentido de me levar para os lugares né mas depois que eu comecei a ver que a minha técnica eu demorava muito para produzir um mural eles às vezes faziam meio período eu ficava o dia todo porque pincel é uma coisa mais demorada né então, comecei a, a pintar na rua mesmo, sozinha, para experimentar o meu estilo, porque antes eu ficava reproduzindo desenhos que eu fazia. Então, não tinha uma identidade visual ainda definida. É, então, esse tempo solitário, essa louva solitária, me fez ver que eu tinha que fazer a representação de mulheres. É, quando eu me mudei para Ribeirão, foi em 2017, eu acho, 2016. Faz, é, faz uns 5 anos que eu estou aqui eu comecei a sair pela cidade para pintar rostos femininos. Então, foi esse momento sozinho, eu comecei a estudar melhor a técnica, é, ver o um material que ficaria mais, mais em conta, porque esses trabalhos que eu fiz no começo eram todos do meu bolso. Eu saía pedindo autorização aí para um dono de estacionamento, para o muro aqui da minha casa. Eu ia batendo de porta em porta, pedindo muro e pintando, sabe? E aí, quando eu vi que isso dava um, uma renda, eu comecei a ver com outros olhos, comecei a me profissionalizar. Aí a gente fala, acho que 2019, quando a galera mesmo de Ribeirão falou assim: Jóia, você tem que começar a sair para fora de Ribeirão, você tem que viajar. Aí eu fui participar de um evento em Londrina, depois eu fui para Belo Horizonte, aí eu pintei em São Paulo, aí no ACK, é, a Sherman me chamou para participar do Graffiti Queens. Então aí eu tive envolvimento com a galera do grafite geral aí, e aí eu não paro. Agora eu tô só viajando. Pinto em Ribeirão, sim, porque eu gosto de, de pintar na minha cidade, mas eu, eu acho que pintar fora me dá um, um gostinho melhor, ter contato com outras mulheres, principalmente. que eu participei de um evento, putz, o Grafite Queens, a Cher me falou aí, foram 80 mulheres pintando junto. Eu nunca tinha visto tanta mulher pintando você muda, sabe, dá um estalo nessa cabeça, fala assim, você não tá sozinha. Quando você começou a pintar aí em Ribeirão, você era a única mulher daí da, da cena ou não? Não, não. Tinha, tinha outras mulheres, tinha a Lola, a... tem as meninas do, do, do, da pichação que eu tinha contato, é... mas assim, o trabalho delas não era muito autorizado, né, era mais um vandal. Então, uhum. eu, eu, eu era meio assim com medo de pintar com elas, às vezes, sem autorização. Porque, como eu falei, eu, meu trampo demora. Não dá pra eu fazer um trabalho em duas horas e sair andando. A galera... Você pega, ficar... né? Você é, é. é. Uhum. acho que eu fiz dois vandals só na minha vida. Mas, realmente, meu trabalho sendo autorizado é bem difícil pra, pra pintar nos rolês, assim, com as meninas. Então... Mas tem outras artistas aqui, sim. Não era a única, solitária, não. É, só dar um recado aqui, para quem quiser mandar pergunta, eu tô vendo uma galera escrevendo aqui, mandando beijos para você aí. É, fiquem ah, à vontade, gente. Fiz um uma... salve hoje à tarde a galera participar. É, a gente gosta, assim quando faz divulgação. É, isso é legal. E... A Ju Costa, deixa eu falar, ah, não sei se ela tá aqui, é uma puta artista aí de São Paulo. A Ju ah, Costa. Ah... Tem que falar essas mulheres que estão aqui. Fale, por favor. Gente, sigam as mulheres. Eu vou falar os nomes. Eu acho que a só a artista aqui, só a Ju Costa. Ela, eu acho que ela é da Zona Norte, aí de São Paulo. Eu não conheço ela. Pode até pode indicar, gente. Eu gostaria de conhecer. Sim, ela, ela faz um trabalho com rolinho. Eu vi ela no Graffiti fim só roletando assim. Aí eu me identifiquei, né? Tipo se assim, você a pessoa não tá usando spray, está usando uma técnica diferente, vamos ver quem que é. Mãe maravilhosa, nossa. Que demais. É, uma questão que a gente tem Se debatido aqui faz um tempo já no Arte Fora do Museu, é, é justamente da presença de mulheres na, na cena, né? É, a gente sabe que é um meio machista, mas não é uma exclusividade do grafite, né? Acho que o, o é um país racista. É, machista, racista também, mas não é o caso, mas é um país muito machista, e em vários meios acabam as mulheres acabam sofrendo com isso. Né? No, no grafite também é... Não, não é diferente. Eu queria que você contasse um pouco como que foi, quando você começou a ingressar no, no, no grafite, se você teve alguma objeção, é... objeção de alguém, assim, é, pessoas que enfim pessoas da cena que não queriam uma mulher assim você se, acabou sentindo um pouco de preconceito ou não eu não sei se foi preconceito mas eu já sofri em alguns momentos do tipo técnico que para eu estar no meio eu tenho que usar o spray sabe como uhum. se fosse uma meio uma obrigação para eu fazer parte de algum grupo e, e eu pintando com outras mulheres, eu percebi que não tinha essa preocupação, porque eu fui muito bem acolhida. E, e eu tenho que falar, é, essa, essa briga que a gente tem não é uma briga, é uma, uma forma da gente realmente isso, é, questionar é como estão sendo feitos os eventos de grafite. Né? A gente pensa assim que para selecionados 20 artistas são homens e 3 mulheres, tem alguma coisa errada. Eu sinto que não é por falta de artistas mulheres no, nos eventos uhum. ou na cena, porque a gente pode citar várias mulheres aí que, que estão na ativa há muito tempo, só que essa, essa diferença que, que muitos homens veem, ah, porque vamos chamar os amigos, eu entendo, mas é, eu acho importante valorizar a, as mulheres que estão aí na cena há muito tempo, né? Então, quando a gente organizou, por exemplo, as meninas do Minas de Minas Crio, organizou o delas, elas tiveram uma preocupação com as mães, receber as mulheres são mães. Acho que a Charme falou isso na live dela aí, do, uhum. que ela participou. Eu acho Sim. que essas pequenas preocupações, assim, de você ter um, um, um, um acolhimento para como receber mulheres, eu acho que é, é necessário. Eu vejo alguns eventos que hoje perguntam se a gente tem restrição alimentar, se é vegano, se não é. Uhum. Coisas assim que, que, de alguma forma, fazem com que você tenha vontade de ir até o evento. Porque muita gente não sabe, mas a maioria dos eventos de grafite, a gente paga do nosso bolso para ir até o local. Eles só dão, às vezes, o um material e hospedagem. Se tem, às vezes, hospedagem, né? Uhum. Então, eu acho que é importante a gente ter essa preocupação em... Equidade de, de gênero. Porque eu, eu não vejo diferença, assim, entre um trabalho de uma mulher e um trabalho claro. de um homem. Independentemente se tem que subir um andaime, que a gente vê e as artistas pintando prédios. Aí em São Paulo são várias, né? Sim, sim. Então. É, e eu, não é, sei. eu acho que, é, eu acho que tem, uma, tem uma questão também, que é isso. Quando, quando o desenho tá na parede, se você não vê quem fez, como é que você vai saber quem, né? Com, de, de que mão saiu aquele desenho né? acho que o importante é o trabalho da pessoa né? e acho que existe um a, com a Xerme até ela comentou isso aqui várias artistas comentaram que quando, quando tem esses trabalhos que as mulheres estão fazendo junto com homens Vila e mexe tem comentários preconceituosos tem enfim, comentários machistas né? e acho que isso daí acaba afastando algumas mulheres, eu acho muito interessante o seu caso que você foi tipo... Você partiu sem um crio por trás, né? E normalmente uhum. as mulheres elas acabam se unindo... É, é quase por uma questão de necessidade de um meio que é, é muito hostil. Então se você tem uma força que te ajuda a entrar nesse meio... É, isso é bem interessante. No seu caso, você deu as caras sozinha e foi. Acho demais, assim. É, agora eu tô fazendo isso com as meninas, né? A gente tem uma crio com 15, 15 mulheres... Eu fui pegando assim do, do Instagram mesmo Selecionando as meninas Seu trabalho é bom, vamos pintar junto. Tudo, tudo da região, hein? Sim, sim Porque Legal. eu via que elas tinham interesse de pintar na rua Mas ninguém nunca tinha convidado né? Aquela coisa de crio Você só chama os amigos que são próximos Sim é, E aí eu comecei a resgatar Essas artistas São artistas novos que estão começando E... Mas assim... Eu já, já, já sofri assédio pesado, assim, além de técnico, de tipo, dos caras darem cima por, por eu estar tá pintando de bermuda, entendeu? Às vezes o cara tá, tá pintando sem camiseta, mas você não pode usar um top, porque acho que pode já encostar de outra forma. Ou achar que a gente é a namorada do grafiteiro. Muitas vezes eu tô terminando o trabalho, é, eu tô com amigos meus, porque eu tenho muitos amigos homens, alguém passa assim, ah, mas ou oh, ficou da hora seu trampo, hein, e é a pessoa que tá do meu lado, não sou eu. Sim. Então essas pequenas coisinhas vão pesando, sabe? Claro. Uhum. E a gente teve uma discussão recentemente, é, não lembro quem postou na rede social aí, é, da quantidade de eventos, não vou falar os nomes dos eventos que eles colocam, eles colocaram a lista dos artistas pra separar, né? a quantidade de mulheres, questão dos homens. E a gente estava dialogando sobre isso. A gente não está apontando quais os festivais que fazem isso. A gente quer que isso melhore. Uhum. E é. eu achei interessante. Essa rede de apoio está bem grande entre, entre o, as mulheres da arte de rua. E quando foi que você juntou esse grupo aí? E, foi agora na pandemia ou foi antes? Foi, foi acho que foi na, depois da pandemia. Eu acho que 2000, é, foi no passado. Finalzinho do ano passado que eu levei uma menina para pintar comigo, ela gostou. A gente pintou um hospital psiquiátrico aqui em Ribeirão Preto, foi bem legal a experiência. A gente lidou com as pacientes e tal. Depois eu chamei elas para pintar em Brodowski, que, que aí foram 15 trabalhos no estágio de Brodowski, próximo do museu. E aí a gente foi estar tá sendo convidada agora para pintar aqui na região. Elas estão super felizes. A gente tem uma artista novinha, 16 anos. A gente tem a de 21, 23. É, eu acho que eu sou a mais velha. Não vou falar a minha <risos> idade. Picking off. Veterano. Mas, mas eu tô levando essa mulherada para pintar. Sigam monas, por favor. Ah, faça propaganda. Aí tem arroba né, da, da, do, do Crio já. É, Monas Art 2021. Ah, Monas opa. Art com a ART. É, passa depois que a gente divulga, com certeza. Agora você tinha falado, né, que você tinha é, pensado muito no, no... Durante a pandemia você acabou se desenhando bastante, você tá... Se eu entendi corretamente, você tá mudando um pouco a feição dos rostos que você pintava para rostos... Uhum. É, de pessoas que você conhece, é isso? Sim, sim, eu Aí, tenho reproduzido tá. agora pessoas conhecidas, pessoas próximas. que, que ah, mas acabo... a, pergunta, a pergunta que eu ia te fazer é, quem eram os rostos antes é, hum. e quem são os rostos de hoje? Então, os rostos de antes eram pesquisas de pessoas pela internet. Eu nunca peguei pessoas famosas. Eu sempre peguei... Às vezes eu gostava, por exemplo, do seu olhar. Eu juntava com uma boca e fazia um uhum. rosto com o meu estilo. Entendeu? Uhum. Eram, eram mais referências, assim, de internet, de pessoas desconhecidas. E, e hoje eu percebi que, que isso não tinha muito, não tem muito sentido, né? Eu, por que eu vou fazer pessoas que não são conhecidas? Então eu comecei... Eu fiz um desenho de uma fotógrafa de Belo Horizonte... É, que, que eu gostava, hoje eu vou fazer uma amiga minha, é, e aí a gente vai tentando pegar pessoas próximas como inspiração, né, para o nosso trabalho. Acho que acaba sendo uma homenagem, principalmente por serem mulheres nativas das artes, e, e eu fico feliz de estar tá deixando... É, como se fosse uma forma de mostrar para essas pessoas que estão sendo representadas que elas são importantes, assim, também. E como é, que tem sido, como é que tem sido esse retorno, né? Se antes as pessoas eram anônimas, né? Como é que tem sido agora? Ah, o, como que o retratado tem, tem visto o retrato? Ah, tá, tá sendo legal. <risos> eu vejo, assim, é, eu, eu fico meio surpresa, como as pessoas hoje já conhecem meu trabalho... Quando, a primeira vez, quando vocês compartilharam o meu trabalho, eu tinha uns 800 seguidores, assim, pouquíssimo, sabe? Uhum. E aí eu vejo, assim, de dois anos para cá, três anos para cá, o quanto meu trabalho cresceu para fora. Não sei se é essa questão de, de ter contato com outros artistas, de estar viajando, me ajudou bastante. É, mas acho que as pessoas, elas começaram a ter mais esse interesse pelo meu trabalho quando elas começaram a me reconhecer na rua. É, Jai Morrison, eu, Morrison é porque conta do, do cantor Jim Morrison, que eu sou fã, uhum. é, mas assim, eu falo, pode me chamar de Joy e tal, e aí eu comecei a assinar meu Instagram também, porque eu achava que era uma forma das pessoas pesquisarem sobre o meu trabalho e tal, mas eu queria agradecer, assim, quem tá aqui, é, quem, quem consome o meu trabalho, quem compartilha, acho que isso é fundamental pro artista. Mas é, eu, eu queria que você contasse alguma história de alguma dessas retratadas aí, como é que elas reagiram ao ver os trabalhos, né? Não, realizados. eu não pintei ainda. Não pintei na parede Ah, tá. Por não. enquanto tá, tá só no, no caderno, é isso? é só no papel. É, tô fazendo um portfólio aí de mulheres. Eu fiz ah, uma aqui. série de mulheres no grafite, que eu ainda quero pintar também na rua, que eu fiz Pô, com demais. uma cor unha. Representei demais. todas as mulheres. Preciso. Deu um tempo para pintar na rua Porque foram 20, 20 Trabalhos que eu fiz Nessa pandemia, eu acho que isso foi uma coisa Que eu fiz na pandemia Resolvi representar as mulheres Como eu tenho essa facilidade de fazer rosto hum. Eu disse, ah, deixa eu fazer Pessoas que eu gosto né Aí fiz isso também Uma coisa que eu acho muito interessante Do seu trabalho, Joy, é que Também só reforçando esse caráter De valorização da mulher, né Acho que a gente tem, a, tem o valorização... O Arte Fala do Museu, a gente acaba falando que é um trabalho de valorização da arte urbana, mas a gente valoriza muito, principalmente, essa arte que não é uma arte comum, e assim, não é uma arte comum na street art, mas uma arte comum em lugar nenhum, que é a representação da mulher. Né? Então, a, a gente já citou esse estudo aqui algumas vezes, mas de monumentos que você tem em São Paulo, sei lá, acho que tem uns 500 monumentos em São Paulo, acho que tem 10 monumentos que são de mulheres, né? Mulheres sendo representadas. Não, não, acho que trabalho feito com mulher, não sei nem se tem para falar a verdade. Mas assim, é, a mulher e o negro e o índio é muito mal representado nas artes. E o seu trabalho é basicamente a mulher sendo representada, né? Acho que todo o trabalho seu é a mulher em primeiro plano. Uhum. E a mulher acaba sendo é, a, Lembrando de um relato que a gente teve aqui agora, mas o Raiz, não sei se você conhece, que é o um, um cara de Sim, Manaus. Mais, tá. Isso, e ele, ele falou, ele, ele deu um depoimento super, super emocionante, assim, porque ele falou que ele fez um trabalho lá e um índio passou, um indígena, né, passou, e reconheceu, falou assim, cara, nunca vi um desenho de um, de um pessoal com quem eu me reconhecesse e com mulher é a mesma coisa, né, a gente uh, acho que tá tão acostumado com monumentos de generais esse do que for <risos> e mesmo de pinturas, né, acho que até a representação da street art, a mulher não é tão bem é, estampada nas paredes, né, e o seu trabalho acho que ajuda até, também é tentar equilibrar um pouco é, essa balança Isso eu falei em outras lives que eu acho importante é, o porquê mulheres, né é, se a gente pegar como eu era professora né? eu sempre peguei para explicar, a mulher sempre foi representada por outros homens na história da arte, se a gente pegar é, dos grandes mestres da pintura, a mulher ela sempre vista nua, mostrando a questão do corpo então você pode pegar aqui os meus rostos, os meus desenhos é da, da altura do, do peito para cima eu não retrato mulheres de corpo inteiro eu acho que é desnecessário você... Porque toda a força da mulher está no olhar, está na expressão. Então, eu acho que isso, uhum. para mim... Meu trabalho não é sensual, não mostra essa questão da mulher como ser... Sim. Ele tem essa coisa da mulher como... como... Eu gosto sempre de elevar os... o... O... o... Como é que eu falo? A inclinação do rosto, porque dá essa austeridade, essa força. E é legal você falar como... É, eu sofri muito no começo de, de outras amigas minhas falando, de, ah, mas você não faz mulheres negras, você tem que fazer a representatividade e tal. E aí eu comecei a me cobrar mesmo, realmente, fazer mulheres com traços brancos, né? A uhum. branquitude, né? E hoje eu tenho feito indígena, já fiz em Minas Gerais uma mulher indígena, eu agora tenho que fazer uma asiática, para variar um pouquinho. <risos> Fui cobrada hoje sobre isso, é, mas. Eu acho importante eu falar sobre isso. Eu comecei a pintar mulheres porque eu via que as mulheres sempre foram representadas por homens. Então, hum. a mesma coisa que se o Raiz fosse um índio, ele pintar a tribo dele, acho que tem uma outra força do que... Entendeu? Eu acho que é outra, outra visão. Sim. O homem vê uma mulher é uma forma, a mulher vendo outra mulher é outra forma. É a mesma coisa que a gente pensa na, em outras questões étnicas. É, uma coisa que você falou eu não tinha nem notado, assim, é, é, os seus trabalhos não representam o um corpo, né, acho que só o rosto da mulher já, é, uhum. talvez se fosse um homem pintando, talvez o corpo tivesse uma importância, é, talvez culturalmente, uhum. assim como, enfim, são anos e anos de, de história da arte onde o homem se acostumou a representar a mulher, principalmente nua, né, esse, esse, esse tipo de trabalho, né, mas... Eu acho que dá um, dá um caráter ali, que é, é quase uma ressignificação do retrato da mulher. Né? Eu fiz um trabalho no, aqui em Ribeirão Preto, no centro, é, eu achei interessante a visão de uma pessoa que estava passando, ela falou assim, nossa, mas parece uma trans. E, eu não tinha reparado nisso, é uma mulher verde, né, que as minhas mulheres elas são coloridas, era uma mulher verde com cabelo black, aí tem aquela série Pose, não sei se você uhum. já ouviu falar, sou, sou. aí ela falou assim, parece aquela atriz da série Pouso, uma trans, tal, eu disse, nossa, não, não me atentei a isso. Eu acho legal essa, essa ressignificação que as pessoas fazem do meu trabalho. Quando uhum. você faz algo, que você não pensa que a pessoa vai interpretar de outra forma. Você faz e você deixa. É uma coisa que eu tenho melhorado também, parar de dar título pro meu trabalho, eu acho que isso daí não, não cabe a mim, sabe? O trabalho já não é mais meu fica na rua. Eu acho que a arte tem muito disso, né, a partir do momento que você faz a arte, a, a arte já não é mais sua, né, de quem quiser interpretá-la de... da forma que... da forma que for. Eu... Uhum. Mas eu acho muito legal isso, que acho que o seu trabalho, ele... ele dialoga muito com mulheres, né, até, mesmo mulheres trans, né, que às vezes é isso, não se vê representadas e talvez ela olhe aquele desenho e, e tem uma Sim. representação é... mais óbvia do que outros trabalhos. Sim. Eu tô tentando ver aqui se tem alguma pergunta, mas por enquanto não. Não, pessoal... por enquanto tá, o pessoal tá elogiando bastante. Isso eu vi. É, é que o, eu, eu tenho um o... problema, eu não consigo focar e prestar atenção. Isso não, é ser você igual quer... homem. Eu faço uma coisa só. <risos> é, inclusive eu vou parar de falar com você para ler aqui. Ó. O Porto falou que, o, falou que viu o seu trabalho em Ribeirão, muito bom. É... Porto é o Fábio? Fábio Porto? Se foi. ele... 85887. Ele pintava se... comigo, quando eu comecei em 2002, ele foi um é... dos amigos meus dessa época quando nós pintávamos no Brodós Nossa, e foi é... ele? É, ele falou que tá um trabalho muito bom de se admirar que tá super elogiando é... Mas sigamos aqui. Deixa eu te é. perguntar também uma outra coisa, a questão das cores, né? É... Você falou do Portinari, óbvio trabalhos coloridos, né? Também, também acho que tem essa referência aí mas é... Olha, ele falou que é ele mesmo, ó, o Fábio Porto Ah, um também. abraço, beijo Nossa, esse ó, cara me ensinou muito No começo Ele é um ótimo arte... artista E a Arteliz e... está falando que é a primeira pessoa que me levou para pintar eu Não sei se foi você Ah, ou é... essa é a chaveirinha que eu te falei De 16 anos de 16... Ah, é. é a Bruna Beijo, Bruna Beijo, Bruna pra... beijo e... Sorte aí A gente incentiva também novos talentos é, mas eu queria te perguntar das cores, né? Como é que você escolheu essas paletas de cores, né? Como é que foi esse, esse processo para você? Eu, eu comecei a, a, a fazer as cores diretamente da bisnaga, do corante. Eu, eu, eu, eu tenho a opção de comprar, eu uso acrílica, né? O látex. É a opção de comprar a tinta pronta. Mas eu sempre gostei de, de buscar a minha cor, assim. Então, como existiam as cores bisnaguinhas, assim, com os corantes prontos, eu comecei com azul, verde, que eram cores mais frias. E, e aí eu fui mesclando os cabelos coloridos pra, com cores quentes. Então, a maioria dos meus trabalhos hoje são em tons verde e azul. Mas eu não deixo de, de experimentar roxo, é, vermelho. Mas eu gosto mesmo de, de fazer essas misturas. Eu gosto de ter o prazer de fazer a cor do jeito que que eu faço no lápis de cor do projeto para passar para a parede. Então, os meus trabalhos, eles, eles eu faço primeiro a lápis, a aquarela, e daí eu só reproduzo nas paredes. fazer a pergunta também do, do trabalho que você viu na, no SPTV, né? que foi o trabalho ah. da, da, da, das máscaras, né? que eu, quando a gente começou a fazer o mapeamento, a gente se deparou Nota. com esse trabalho seu. Quando eu vi que eu tava no SPTV, fiquei. Não? Não? <risos> <risos> pra quem não aparece no, no televisão regional aqui, eu tava em São Paulo. <risos> teve repercussão, é? Ah, da da ah, matéria? Teve, sim. A galera de Ribeirão não. Assim. A mídia aqui não compartilha, mas as pessoas, sim. É diferente. É, que ótimo. Isso é que bom. Bacana. Isso é ótimo. Mas que. Mas aí é mérito todo seu, a gente só mapeou, na verdade. <risos> é, só só a, o Ivandro tá falando aqui que acho que o verde e o azul se tornou sua marca já. São as suas cores predominantes, essas? Sim, acho que já virou minha marca mesmo. É porque às vezes, é, é, como eu falei, é muito mais fácil começar com, com cores frias e depois mesclar as cores quentes. Não sei, é, eu gosto de... Eu não gosto de, de me li, limitar. Eu não sei se eu vou fazer mulheres também durante muito tempo. Eu gosto de sempre de estar experimentando. Mas eu acho que como tá dando certo, em time bom não se mexe, então continua nisso. <risos> você falou que você não sabe se vai fazer mulheres há é, muito tempo. Você, você já tá pensando já se é, fazer eu alguma canso mudança? Muito. Eu canso das coisas muito rápido. Então eu vou experimentando novas técnicas. Mas eu tenho sempre focar no retrato, né? É algo que eu gosto. Acho que uhum. o rosto é o que mais chama a atenção das pessoas. Gosto de animais também, gosto de representar a fauna, a flora, mas o, o humano é uma coisa que, que me atrai. Como eu te falei, eu comecei desenhando Michelangelo. Eu fazia desenhos de papel de anatomia, então o ser humano sempre me atraiu, sabe? Não valia muito a pena desenhar o ser humano, mas eu, eu <risos> Na verdade, você torna o humano, o humano melhor. Você tem que pensar dessa é. forma. Ver o melhor do humano. Pelo menos você está retratando mulheres, que é, de fato é... É, sim, sim. É só, é só vermos os exemplos masculinos que temos nesse país. né Não são, não são dos melhores. Mas é, deixa eu te perguntar desse trabalho do, que, que acabou aparecendo no, no SPTV. Para quem não sabe, a gente fez, teve uma matéria do SPTV... É, no meio da pandemia, e o Arte Fora do Museu era um objeto da matéria e apareceu bem um desenho da Joy, assim, que era justamente de artes que foram feitas no começo da pandemia. Né? Não que a pandemia tenha acabado, mas assim, no começo tinha aquela história de quarentena, ninguém saiu de casa. Tal, e alguns trabalhos foram feitos, é, com, principalmente de conscientização, né, de... É, mantém a distância, máscara, enfim, higiene, esse tipo de coisa. E o trabalho da Joy tava bem em destaque, assim, no, na, na matéria, né, que tava Nossa, em destaque. Nossa, isso não era aí. nem São Paulo, é Ah, mas apareceu no mapa, acho que ele apareceu no mapa, porque o apareceu quando aparece... É, porque no, o, esse, esse roteiro que a gente fez era do Brasil inteiro, então ele apareceu no mapinha, assim, se você ver lá, posso ter enganado, mas... Se você ver, eles mostram o roteiro, Deram o roteiro aparece o Brasil pintado, assim, porque tem trabalhos... Se não me engano, a gente colocou até o trabalho do do V. Hills, em Portugal, que teve, ele hum. fez um negócio com máscara, eu acho, não posso ser enganado. Mas... mas a gente acabou mapeando todas as obras que a gente tinha encontrado, é, que falavam de máscara, de, enfim, de cuidados na, na, na pandemia, né? E o, que, e, e o seu, eu acho que isso, isso é muito interessante também, porque não tinham muitos trabalhos né, nessa época aí que estavam utilizando é, esse artifício, é. né, de colocar, um, colocar uma máscara. É, você viu algum trabalho a partir de você mas falou assim, cara, eu faço rostos, por que não um rosto com máscara? Não, esse trabalho eu tinha feito para aquele Dia Mundial da Criatividade, World Creative Day, que tem assim no Brasil inteiro. Sim. E, e eu tinha sido convidada para fazer uma live falando sobre um trabalho meu na pandemia. E como eu morava é, aqui, aqui próximo e eu tinha um rosto, eu simplesmente peguei um lençol Super Bonder, colei assim um lençol, para simular a máscara ficou um trabalho uma instalação né uma coisa meio tridimensional e isso as pessoas adoraram né onde tem o um fluxo de ônibus que é próximo aqui da rodoviária então acho que calhou assim foi é muito muita sorte de ter aparecido mas eu fiz especificamente para uma intervenção artística para o Dia Mundial da Criatividade porque eu não, não, não a gente não podia sair para pintar né Aqui em Ribeirão sim, estava bem sim. difícil também E algumas pessoas arriscavam pintar na rua Geralmente eu ia de domingo Que é um, é um dia mais vazio assim Mas esse trabalho específico foi por conta disso Eu queria aproveitar ali Peguei um lençol super bom, colei. Aí choveu, eu lembro que o lençol caiu Tinha que ir lá voltar, prender o lençol de novo Mas as pessoas gostaram foi um trabalho. Você sabe, sabe que agora que você falou que é lençol que eu percebi, eu achava que era uma pintura, eu fui ver com atenção aqui agora. Eu Não, abri aqui é e achava que era pintura. É o lençol da, da, da minha cachorra ainda. <risos> Achei. Eu, <risos> Coitada, eu ia pegar o um lençol, deixou, meu. né deixou sua cachorra sem lençol. <risos> Beleza. E aí eu coloquei. Deixa a a Luizamel ver essa live aqui, ela vai atrás de você. Então. Então. Mas não, muito legal. Agora que eu tô vendo aqui, é um lençol mesmo. Incrível. É. Né? Ficou mais legal ainda do que eu imaginava. Ficou, ficou bacana. <risos> mas esse lençol hoje em dia não tá mais lá, né? Acho que imagino que deve ter. Não, caído não, não. Esse trabalho ainda existe, mas esse lençol não. Porque chove, eu colava com o Superbonder. Era a parede é. do vizinho, então não dava pra pregar prego, assim, pra prender o lençol. Mas muita gente parava lá pra tirar foto. Virou um ponto turístico em Ribeirão. É, você falou que você pintou em São Paulo, você pintou em outros lugares. Assim. Você consegue fazer uma diferença né, da cena de Ribeirão para a cena das outras cidades? Tem alguma característica que você acha peculiar aí da região? É, eu penso assim, quando o artista ele tem contato com outras pessoas de fora, é, a gente tem essa questão de abrir um pouquinho o nosso leque, tanto técnico quanto cultural. Então, quando eu fui para fora e tive contato com outras mulheres e vi que outras mulheres usavam pincel, que foi no Graffiti Queens em 2019, é, isso mudou um pouquinho a minha cabeça e voltei para Ribeirão com outro olhar. É, quando eu fui para Londrina e, e eu vi a cena ali do movimento dos meninos que pintaram um, é, uma escola de circo, eu vi essa, essa aproximação com outras outros outros movimentos de arte também eu trouxe para ribeirão então eu acho que é, é fundamental a gente pintar na nossa na nossa tribo vamos falar assim No nosso nosso nosso meio mas eu acho que o artista precisa viajar sim eu tenho essa vontade ainda de ir para fora do Brasil eu só não fui acho por questões financeiras e por não saber falar inglês sou muito cagona assim mas eu acho que essa experiment... experimentar gente... O Brasil é um país tão rico assim Igual, eu tenho vontade de pintar no sul, fui só para o Paraná, ainda não fui para o Rio Grande do Sul. É, não fui ainda para o Nordeste, para o Norte. Então, eu acho que, primeiramente, eu quero conhecer o Brasil para depois sair fora. América Latina também. Eu participei de um festival que chama Nos Outras Estranas em La Cali, no Peru. Mas foi em formato de live, porque uhum. é, não podia participar, mas meu trabalho foi exposto lá. Então, acho que é, é, é, acho que tem diferença sim, porque a cultura da região é diferente, né? Quem vem para Ribeirão uhum. também vê uma cultura diferente, eu não vejo, né? Estou acostumada aqui, mas quem vem de fora percebe o calor, principalmente. Ah, sim. É, trabalhar com tinta no sol, né? É exatamente isso. É, exato. É, o que eu te perguntou é o seguinte, né? Você tem, uma, você tem um trabalho também como fotógrafa. É, e você acaba... Os seus trabalhos são retratos, né, são rostos. O seu trabalho de fotografia também vai por essa linha, e o quanto que o seu trabalho na pintura influenciou da fotografia e vice-versa. Eu comecei a trabalhar com fotografia pensando em, em criar minhas composições. Acho que a fotografia. Eu fiz um curso para aprender a manusear a máquina e acabei trabalhando nos eventos. Assim, foi meio que não pensado também. Comecei a fazer casamento, aniversários. É, mas eu, eu vejo sempre que a fotografia ajuda muito, enquadramento. Eu vejo a fotografia me ajuda na pintura. É, porque o olhar por detrás de uma câmera, você vê melhor as coisas. Quem é fotógrafo sabe o que eu estou falando. assim. A gente sabe, a gente consegue enquadrar melhor uma cena. Quando você vai pintar um, uma cena é diferente, porque você vê o todo. A fotografia, você tem que limitar esse todo para um, um quadrante. Então, é, eu acho que são técnicas parecidas, mas você faz de uma forma diferente. A fotografia é muito mais feeling, né? Você tá no momento certo, na hora certa. A pintura é muito mais sentimento, expressão. Se eu não tô bem naquele momento, eu nem desenho. Agora, a fotografia não. Tem que ir lá fazer um casamento. Tem que fazer um... É mais profissional, assim. Não que a pintura não seja, mas eu sinto que a pintura precisa muito mais de mim, assim. Você se acha mais fotógrafo ou mais artista, pintora? <risos> Agora você pegou pesado. <risos> eu eu gosto de estar tá fazendo as duas coisas, assim, não tenho uma preferida. Mas como eu sempre desenhei, eu acho que eu não. Tem uma frase, volta a falar de Portinari, desculpa, mas se eu não fosse pintor, eu... eu queria ser pintor. É, <risos> não me vejo fazendo outra coisa, sério. Abri mão de ter um salário fixo como professora para viver do que eu gosto. Então, hoje eu dou muito valor para a arte, para quem pinta na rua, principalmente, que está na mesma, mesma energia que eu, na mesma vibe de, de, de artista independente, né? Que é muito mais difícil. Mas é, fotografia é uma coisa meio instável, igual veio a pandemia e todos os eventos foram cancelados assim coisa assim, que eu tinha um salário fixo, agora eu não tenho mais, então se fosse pensar nisso eu iria pirar, mas eu penso que ambos me complementam, assim, não tenho um preferido, não. E qual que é o qual que é o maior trabalho que você pintou de dimensão? Dimensão? Você já fez em pena, eu... ou Não. Não. Estou esperando, esperando o resultado do cura. Ah, <risos> sério? Que legal, estou torcendo é a coisa. Não, mas não vai. Assim, a gente sonha. Sonhar, sonhar não é poder, assim. É, mas o maior trabalho que eu fiz de altura foi, foi seis metros só de altura, que eu usei um andaime. É, e o maior em comprimento foi esse de Ribeirão que tem 17 metros que eu fiz no, no hotel ali no centro, próximo à prefeitura aqui da minha cidade, uhum. que foi o trabalho que as pessoas, que, que eu acabei aparecendo no, na Virada Cultural, eu fiz um, uma reportagem legal, assim, eles gravaram. É, é o trabalho que hoje as pessoas têm tirado muitas fotos, têm gostado, porque é bem no centro de Ribeirão, quem passa não tem como não ver. Mas em comprimento foi esse, de 17, e de altura foi um que eu fiz comercial de 6 metros. É, num posto de combustível. É, como você falou que o seu, o seu trabalho é um pouco mais demorado, né? Porque você não está trabalhando com spray, você está trabalhando com rolinho, com pincel. Eu uhum. imagino que esses trabalhos devam ter demorado um tempo razoável. Eu queria que você falasse como que é. é porque é quase uma... <risos> Uma rotina de trabalho, né? Tipo, não sei quantas horas você fica fazendo isso daí. Um, um trabalho oh, desse tamanho. Hoje hoje eu vejo que eu tô bem mais rápida. Hoje eu consigo fazer um trabalho em um dia. Mas antes demorava três, quatro dias para fazer um, um, um mural de cinco metros, mais ou menos. É porque isso eu aprendi com outros artistas. O Binho, Binho Ribeiro, veio aqui em Ribeirão uma vez. Falou assim, Joyce, você tem que... Parar e voltar no outro dia, porque às vezes você está cansado, o cansaço físico atrapalha, o cansaço do sol direto no, na cara, assim, o dia todo. Então, para, volta no outro dia, finaliza o seu trampo, que você vai ver que o seu trabalho vai melhorar. E realmente, hoje eu, eu consigo terminar um trabalho num dia só, mas hoje não é meu foco. Hoje eu quero curtir, é, é. descobrir uma técnica diferente na pincelada, ouvir mais as pessoas que estão à minha volta, que eu acho isso necessário, as pessoas passam e eu ficava com um fone de ouvido. Hoje eu gosto de conversar com as pessoas, uhum. sempre fala assim, me paga uma cerveja. <risos> eu gosto dessa de aproximação que a rua tem, sabe? Sinto muita Sim. falta. Agora que eu tô viajando, que eu tô, tô com isso de novo. Eu acho legal isso que você falou, porque eu acho que tem, a... tem o trabalho realizado, né? Que, enfim, é um. acho que é um prazer ver o trabalho realizado, mas acho que tem o fazer o trabalho. Que é um, é, um, é um prazer diferente, né? É um rolê que você vai fazer. Sim, sim. Eu levo a minha tinta. É, eu falei com o Paulo, o Paulo Ito, sabe? Sei, claro. Ele chegava no rolê de moto. Aí eu falei pra, ela, pra ele, putz, como é que você leva suas tintas de moto? Ele me disse, nossa, leva uma caçambinha, põe a tinta lá, molha no chão e pinta. Aí esses dias ele postou que ele tava de carro, assim, uai, cadê a moto? Abandonou? Porque o rolê de você chegar no muro, chegar lá com o pincel, todo mundo fica te olhando, parece que você é um, um ser estranho. Aí depois vem as pessoas te elogiando, tem gente que passa a tirar foto, não dá nem oi. É, essa coisa, assim, diferente que a rua tem. Eu poderia estar pintando, participando das exposições, mas eu não gosto mais disso, sabe? Eu gosto de ter esse contato. É, acho que isso é uma coisa que só a street art tem, né? As outras, as outras artes assim acabam não tendo... Esse processo do, do criar é muito solitário, né? Nas outras artes, né? Você tá fazendo uma trilha... Eu vejo que, você, que tá... você, você faz isso, né? Você anda de bike, tira foto para registrar todas as pinturas da isso. cidade. Isso é o que eu mais gosto, sabe? Isso é interessante. É. Aí, agora você, tá na, você tá lá na, em Pinheiro, você vai lá para Vila Madalena de bike, tira foto da bicicleta no trampo, eu acho que é. isso é, é, é o, o, o reconhecimento do artista, né? Quando ele vê que as pessoas veem o trabalho dele. Sim. Não sabe às vezes, nem quem é ele. Tem muita gente que não me conhece. Mas me conhece pelo trabalho, assim. Ah, sim. É, eu acho que não sabe que você existe. Mas até se apagarem um desenho seu, com certeza eles vão notar. Porque tá sim. tão, dentro, tá tão na, cicatrizado na cidade, sabe? No, tatuado na cidade. Que é isso, você faz parte da O seu trabalho faz parte da cidade E você acaba fazendo parte da cidade também Então acho e que, que um talvez a pessoa nem vi. reconheça então um trabalho que eu fiz em Ribeirão Que eu achei o máximo Eu pintei uma frida, eu nunca tinha pintado a frida Assim, eu tento evitar ícones né É, Mas, é, é um isso bar, que eu ia falar né? pra Sim. Aí apagaram essa frida Do bar Porque eu recebi de mensagem das pessoas falando assim é. É fulano, apagaram o seu trabalho, como você está? Você diz, não, gente, a arte não dura para sempre, não. Sim. Às vezes vai mudar o estabelecimento, ele tem que fazer uma outra coisa ali. Mas eu achei interessante a preocupação que o pessoal teve de me mandar mensagem para avisar que apagaram o meu uhum. trabalho. E eu nem tinha visto o meu trabalho apagado. Sim. E eu Bem vejo como... artistas igual... Nós estávamos falando sobre isso, do... das NFTs, né? Sim. Daquela casa que foi... Sim, sim, sim, sim, sim, E vários artistas... Então, eu acho legal falar também sobre essa efemeridade, né? Que hoje está se, se, se... A gente está se avaliando melhor, né? O que é, Qual é o futuro da arte, qual é o futuro sim. do que fica, quem somos. Eu acho legal essas discussões. É, eu acho que tem uma... Acho que no mundo da street art isso é meio... É, já pré-estabelecido, né? Não, não se lamenta como uma, uma arte é apagada, porque um, logo uma nova surgirá. Mas acho que tem muita gente que está conhecendo a street art agora e se choca né, quando apaga-se uhum. um trabalho. Né? Acho que isso é meio comum. Assim. É, deixa eu te perguntar por que, que é, você dava aula, você dava aula exatamente do que? De arte também? Eu trabalhei durante 10 anos, 12 anos, em escolas particulares. É, sistema particular de ensino, é, mas aí o meu chaco de realidade foi quando eu trabalhei na Fundação Casa, com os adolescentes aqui de 15 a 20, 20 anos, né, que estão, estão cumprindo medida socioeducativa, aí eu comecei a, a entrar meio que, eu, não é em surto, mas eu comecei a rever um pouquinho a minha vida, porque pensa assim, eu saía de uma escola tradicional, com alunos com questões financeiras altas, e à noite trabalhar em, em pessoas que estavam presas, né? Sem liberdade, com pequena medida, né? Então eu entrei meio que pensando assim, o que, que, que eu estava fazendo, é... por que eu ensinava arte? Qual era o sentido de eu estar, será somente questão financeira, sabe? Aí eu fiquei trabalhando assim até 2012. 2014, aí eu fiquei mais uns dois anos na escola particular e saí. Eu resolvi focar mais nessa, nessa questão, o que, que eu gostaria de representar mais, sabe? Sim. Aí voltei nas origens. Olha quem entrou, alô, Pen. Ah! Boa noite! A gente Ela entrou bem na hora que estamos quase acabando, estamos dando quase uma hora de conversa aqui já, Joy, mas antes de acabar... É, eu vou te perguntar, pergunta que eu faço para todo mundo, na verdade, você deve ter algumas histórias aí também, né? É, enfim, são 10 anos é, que tem falado com artistas dos mais variados, é, da galera das artes plásticas, até arquitetos, gente que está começando agora no grafite, uhum. gente que começou nos anos 80, enfim. E a gente uhum. sempre pergunta a mesmíssima coisa e sempre vem respostas das mais variadas possíveis. É, fala, Lopem, tudo bem? Queremos falar com você também, viu? Daqui a pouco eu te, te mando um oi aí, a gente trocar umas ideias. É, mas o que eu ia te perguntar é o seguinte, que é o que eu tenho perguntado para todo mundo, né? Eu acho que a arte tem um poder de transformação de vidas incrível. A gente sabe disso, né? principalmente quem está envolvido no meio das artes reconhece isso melhor do que muitas outras pessoas que, enfim, que não, não entendem muito disso, né? Mas é, o exemplo que eu tenho dado bastante na pandemia é o caso de, é isso, numa quarentena, se não fosse a arte, sério, a galera teria morrido assim, de, de loucura, porque a arte dá uma salvação, dá um respiro, né? é, um, é um alento, é um oásis no meio de um caos que a gente está vivendo. Então, cara, pode ser uma besteirinha de uma série da Netflix assim, que já dá um alívio até uma arte urbana que, como você falou, né? acho que quando apagam uma obra de arte da rua, você nota, porque aquilo fazia parte da sua vida, transformava a sua vida, é, complementava a sua vida de alguma forma. Então a arte tem esse poder transformador, salvador de vidas até, eu diria, e vários artistas, acho que você não vai ser diferente, tem alguma história de como uma arte sua tocou a vida de alguém eu queria que você contasse alguma história de alguma pessoa que teve contato com a sua arte e foi mexida de alguma forma, assim, e, e você soube da história, se a pessoa te falou, ou alguém te falou a história, mas de como um trabalho seu mexeu com o coração de alguma pessoa. Olha, eu, eu não vou ser específica de uma pessoa só. É, quando eu comecei a, a pintar mais vezes aqui em Ribeirão Preto, eu sempre recebia mensagens inbox, assim, de pessoas, diversas pessoas falando que passavam pelo meu trabalho e aquela arte mudou o dia dela, assim, do nada. Que aquilo fez com que ela visse a arte de rua de outra forma. Ou muitas pessoas passavam, assim, despercebidas pela rua e a partir do meu trabalho começaram a ver mais outros grafites na cidade. Mas, assim, eu não tenho, assim, uma história. Eu acho que eu tenho várias histórias de pessoas que sempre me, me mandam mensagens elogiando, falando o quanto que o meu trabalho tem que continuar. E mesmo que, igual eu falei, todas as dificuldades da gente, às vezes, bancar do nosso bolso para pintar na rua, de sempre... O Alô Pensava disse que a gente estava pintando em São José dos Campos, numa comunidade, que a gente, às vezes, é, vai até onde a gente não consegue só para levar arte. Então, uhum. é, essas experiências, para mim, não existe uma só, existem várias. Cada dia mais que eu saio para pintar, eu vejo uma experiência nova de alguém. Alguém que, que entrou uma aluna minha aqui, que hoje é artista já, então eu dei aula para ela, então para mim é gratificante quando eu vejo isso. Então é isso, eu tenho várias histórias, eu não tenho uma, uma coisa só. Eu queria só falar aqui rapidinho antes da gente terminar. Fala, imagina, o, fica à vontade. O coletivo proporciona, ele tá... que é o Thiago Riacho, é, ele tá fazendo um documentário sobre o meu trabalho. Que legal, então, meu. Então eu vou ter, assim, um registro que eu existi. <risos> Posso morrer feliz. E quero agradecer, assim, imensamente ele e a todos que que, que acompanham. A você também, que, que me ajudou a alavancar meu trabalho aí por São Paulo. É, só tenho a agradecer. O meu, meu, meu mantra é a gratidão. E a gente que agradece aqui também, e saiba que isso, o seu trabalho toca a vida de muita gente, é, não só em Ribeirão, é, e tá registrado isso aqui também, não é, não é só documentário, não. Tem pelo menos uma hora de conversa aqui que a gente pode espalhar aí para todo mundo, é, para você mandar para os seus amigos, para toda a sua rede, e a gente aqui também vai espalhar nas nossas redes também. Mas, Joy, prazerzaço conversar com você, espero te encontrar um dia ao vivo. É... Vamos, vamos marcar um evento. A Por favor, já, já, já, já, já vacinados todo mundo, dá para a gente tem se Pensa em encontrar... algum evento aí, do Arte Fora do Museu, chama toda a galera. Não, você tá está no nosso radar, não tenha a menor dúvida. Depois eu vou trocar uma ideia contigo fora do Instagram para a gente falar de projetos também porque a gente tá para além de mapear as obras de arte a gente quer também incentivar que mais obras sejam feitas incentivar mais trabalho principalmente de trabalhos de mulheres como falamos né não a representatividade é super importante e o seu trabalho meu sonho meu sonho é pintar em São Paulo nossa meu sonho é no centro de São Paulo nossa vamos Quero. vamos realizar esse <risos> sonho Obrigadão, de novo agradeço Eu vou passar a palavra para você Caso você queira dar um fechamento aí Mas fica à vontade Bem, eu quero agradecer a todo mundo Que entrou aqui A Ana Júlia, a Juli Tanta gente aqui Que entrou e saiu é, Quero que vocês Continuem é, Compartilhando, consumindo o trabalho de mulheres A galera que, que gosta Valoriza é, Sigam Monas Arte 2021 que é o nosso acril aqui de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. E espero, em breve, participar de algum evento aí com arte fora do museu. <risos> Garota propaganda. Perfeitíssimo. Joy, brigadão. Beijão, então, para você e vamos nos falando. Tchau, beijo, tchau. Beijo feliz. Obrigado para todo tchau. mundo que participou também. Tchau, tchau.